Fala gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui da série, hoje eu estou no Stand 2, Casa e Cor, Rio Grande do Sul 2021, uh, estou no projeto da Quadriarch Arquitetura, Casa Flan. o arquiteto batizou esse ambiente de 50 metros quadrados, uh, com base na cidade norueguesa que tem apenas 350 habitantes, o compacto apartamento mescla o design biofílico com as referências de arquitetura do local. No espaço, predomina muito carvalho, madeira típica da região e as cores claras em móveis e superfície. E agora eu quero te convidar a deixar aquele joinha, se inscrever no canal e vir conhecer esse lindo estande decorado comigo. Olha só gente, seja bem-vindo então. Olha só, acabei de entrar aqui na sala como se fosse um apartamento, um flat de 50 metros quadrados. Aqui, já de cara, gente, olha que diferente. Uma lareira, toda ela branca, né? Você vai entender por que que é isso aqui. Já vou te mostrar, toda branca. Aqui embaixo, umas pedras. Olha que legal, parece que uma pedra por cima da outra para dar, tipo, uma extensão de mesa. A lenha fica aqui do lado, o fogo sobe por aqui. Por que esse branco aqui, Diego? Por quê? Porque, sabe por que meu cara? Não tem televisão, a gente tem um projetor ali, ó, que coloca a imagem aqui nesse telão branco natural. Isso é demais, isso é lindo demais. Olha só que muitos detalhes de madeira, estilo norueguês, gente. É muito bacana mesmo. Ali parece tipo um tecido, uma pele ali. O sofá, gente, bem diferente. Olha só, ele não tem um formato quadrado nem redondo. Ele é um estilo diferente mesmo sabe esse projeto aqui ficou lindo demais também aqui alguns galhos secos né na árvore, uma árvore mais seca assim né eu acho que não sei se a nossa não deve estar viva mas ficou bacana isso aqui combina com a madeira né com carvalho talvez se seja uma árvore de carvalho bem pensado se você souber coloque embaixo diga aqui embaixo, aqui embaixo e eu vou te mostrar esse flat então aqui seria então a sala de estar lenha aqui em cima pé direito alto a própria lareira já dá intenção da televisão com o projetor. E aqui, meu cara, olha só, seria a nossa cozinha integrada aqui com a sala de jantar. Olha que interessante, porque o sofá faz parte aqui da sala de jantar. Tanto os três sofás, né, estar e jantar, ou uma sala de espera, tudo junto aqui integrado, esse, esse living, né, desse apartamento. O piso também aqui, gente, é um piso laminado. Olha que legal nossa cozinha. Todo estilo amadeirado ali, o forno. Aqui a gente tem, então, um fogão de uma boca, com um cooktop. Gente, isso aqui é um projeto maravilhoso, lindo. Uh, pra quem vai fazer um chalé, aqui eu acho que é um armário. Aqui tem uma caixa aqui, gente. Meu Jesus, não sei o que é isso aqui. Alguma coisa aí. Depois eu vou perguntar pro arquiteto e descrevo aqui. Aqui, então, algumas louças, né, gente, aqui. Aqui é a sua torneira. Olha que torneira diferente da Deca, gente. Ó. Olha que diferente. Aqui, no caso, abriria ali, né? Sabe aqui ralo aqui para botar, então, a, os talheres, as louças. Aqui a gente tem, então, gente, um outro ambiente maravilhoso aqui. Olha que legal, gente. Atrás as madeiras, tudo iluminado com LED. É um projeto lindo pra você... Comprar um sítio, um camping e fazer um chalé desse projeto aqui É lindo demais, é muito maravilhoso Olha só a ideia bacana, lá em cima ela colocou livros, ó. olha só que legal Ali dá, um, dá uma intenção de entender que é uma coluna de aço aqui, gente ó. Olha que lindo, né? Bem diferenciado mesmo esse aqui, gente ó. Vale a pena quem curte esse estilo assim mais, mais natural, mais natureza, mais madeira, né? A madeira nunca vai deixar de ser moda, meus caros é tendência a todo tempo. Acabei de entrar aqui, então, aqui no quarto, na suíte. Aqui a gente tem uh, armários abertos, guarda-roupas abertos, né? Olha só. Aqui, armários aqui embaixo, ali para guardar meia, peça, essas coisas assim, né? Aqui, então, a gente tem um cabideiro. E olha que legal, gente. Aqui a gente tem uma parede de pedra, ó. E, isso, e essa pedra aqui, gente, você não vê a emenda dela, tá? Isso aqui é um revestimento que a fornecedora vende. Lindo demais. É um lançamento, na verdade, né? Aqui uma lâmpadazinha, gente, ó. Essa lampadazinha, ela baixa, sobe e baixa, tá? E ela serve aqui para você estar tá lendo o seu livro aqui deitadinho na cama no seu chalé de inverno na Serra Gaúcha, vamos por assim, né? Combina bastante, né, com esse estilo mais norueguês. Então, aqui seria o quarto. Ali seria então a televisão. Duas portas abertas para sala e para cozinha. Ideal, ótimo para um casal passar um final de semana uma lua de mel, maravilhoso. E aqui, meus caras, deixa eu te mostrar Aqui seria, então, o banheiro Tudo integrado, tudo junto Aqui seria a cuba sobre pedras E sobre uma sobrecuba É um MDF que imita né, Uma pedra mesmo, ó É uma pedra, não é nem MDF É uma pedra que imita, né? Um mármore aqui Aqui a nossa esquerda, a gente tem a parte, então do, do vaso, né? Olha só que legal Até no ripado aqui foi deixado o nicho Todo revestido dessa pedra Ficou top demais, é uma ideia legal para quem quer fazer um sítio, né, uma cabana Aliás, o, o nome do arquiteto, quem projetou tudo, né, o estúdio de arquitetura Vai estar aqui embaixo, se você tiver interesse, fala que viu no canal Que você vai ser super bem atendido e quem sabe você ganha um belo desconto aí no projeto E aqui, meus caros, ó, deixa eu te mostrar, é a parte do chuveiro, ó Aqui, dois, água quente e fria, né só acabando tem que ter água quente e fria, que tá sugerindo essa opção. E aqui tem um tem um negócio gente que separa do vaso. Ó. Olha só que legal. Um vidro então ele é transgusto, na verdade né, ele separa ali. E aqui meus caros, olha a vista dessa suíte. Linda, maravilhosa. Está para demonstração esse stand, tá da Quadriarc aqui no Casa e Companhia. Rio Grande do Sul, 2021. Para quem não conhece o Casa Companhia, é um famoso, né, uh, um famoso projeto. Não vamos dizer assim, é um famoso, famoso evento, vamos dizer assim, né, que reúne os melhores arquitetos. É um evento conhecido a nível da América Latina, meu querido. E os arquitetos do Rio Grande do Sul estão de parabéns. Cada coisa mais linda que eles projetam isso é maravilhoso demais. Se você acompanha o canal, você sabe o que eu estou falando. Então a gente te convida a vir conhecer, lembrando que eu não ganho nada, nem conheço os arquitetos. Já peço desculpa a você, meu querido arquiteto, que talvez eu brinquei demais, né, ou falei, eu esqueci de algo, né. Um, desculpa, mas a ideia é demonstrar coisas bonitas e vocês estão de parabéns, meus queridos. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo, Deus abençoe o seu dia, sua semana e tchau galera, até mais.